Você vai trocar de carro, comprar um semi novo ou um zero quilômetro? Espere, muita calma nessa hora. Meu nome é Edmar, que sou motorista por aplicativo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e dê um joinha também. Se gostou desse vídeo, no final desse vídeo compartilhe ele também. Você pode estar pensando em trocar de carro nessa virada de ano, ou comprar um novo ou um zero quilômetro, mas sempre é bom esperar. Por que, que sempre é sempre bom entrar? Um ano de transição. E vai vindo novos governos, é, novo presidente, e, e, novos deputados e tudo mais. Eu, eu entendi a referência. E a gente tem que observar como que a coisa vai se comportar daqui pra frente. Estamos seguros que a lei federal nos ampara dessa, desse novo exercício, dessa nova atividade? Irineu! Você não sabe nem eu. Beleza, ok. Apesar das prefeituras criarem as suas regras municipais, tem que seguir, cada quem mora em suas cidades tem que seguir a regra, e no momento de mudança, pode acontecer coisas boas e coisas ruins. Mas o que pode acontecer de bom? Quem sabe como aconteceu e como foi feito com a, a Cabify que ganhou aí na concorrência de mais um, não sei quantas empresas aí. Pra poder prestar serviço para o governo do estado em quatro, três ou quatro secretarias aí. E foi uma opção boa. Isso pode acontecer com a 99, Opa. com a Uber, Opa. e você pode ser o motorista escolhido. Nossa. Olha aqui o que eu tava falando, olha, olha, olha, olha, olha. Cabify assume frota do governo e gera economia de 57 milhões. Isso aqui é pura verdade. Que eu trabalhei com esse pessoal e nós tínhamos 30 carros lá para poder trabalhar. Desses 30, saía 10 carros por dia. E o governo pagava para esses camaradas 8 mil reais por mês. Agora imagine, 30 carros, 8 mil vai dar o que quer? É? Vai dar uns 200 e poucos mil reais. Imagina, os caras estão dizendo aqui que vão economizar 57 milhões por ano. E é uma verdade grande, né? Depois eu vou deixar o link aí na, na, na, no, no, no, no, na descrição do vídeo para vocês lerem a matéria. E com essas novas ideias aí os camaradas estão querendo privatizar tudo, estão com as ideias tudo alinhada e possivelmente vai acontecer para as demais secretarias. E vai ser legal. <risos> então os caras estão falando em privatizar tudo. Então vai ser bom, mas para isso vamos esperar a coisa acontecer. Se por acaso isso acontecer, pode haver algumas exigências como tipo de carro, modelo, ano do carro. E outras características mais. Mas independente de haver mudança ou não. Quando você for comprar o um seu carro seminovo ou novo. Preste sempre bem atenção para você. Comprar um carro que se encaixe. Nas principais plataformas como uma Uber Clara 99. E a Capify também. Porque se houver qualquer tipo de divergência, qualquer problema que você venha a ter com uma dessas plataformas, por nota baixa ou suspensão de problemas que você venha a ter com o passageiro ou qualquer problema que você se envolva, você terá uma ou outra para poder trabalhar. E ir em busca da sua caça, do seu dinheiro. Portanto, meu amigo, espera mais um pouquinho. Estamos por aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo que nos é seus é da que cidade. Valeu, tchau. Alô? A alô? Oi! Oi! Oi! Oi! Ah, tá bom então! Beleza! Beijo! Então os caras estão falando em privatizar tudo! Então vai ser bom!